Para que serve o chacene e como tomar? O chacene é uma planta medicinal, também conhecida como Sena cassia sene, lava-pratos, mamangá, que é muito utilizada para tratar a prisão de ventre, especialmente devido às suas fortes propriedades laxativas e purgantes. O nome científico dessa planta é Sena Alexandrina e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação. Sena Alexandrina é um nome moderno que engloba dois nomes antigos do sene: o Cassia Sena e o Cassia Angustifolia. Para que serve? O Senne possui propriedades laxativas, purgativas, depurativas e vermífugas e por essa razão é muito utilizado para tratar problemas gastrointestinais especialmente a prisão de ventre, no entanto uma vez que deixa as fezes mais moles também pode ser usado para aliviar o desconforto da defecação em pessoas com fissura anal e hemorroidas. Apesar de seus benefícios, o Sene deve ser utilizado com cautela e sob orientação médica, pois seu uso constante pode causar alterações na microbiota intestinal, cólicas muito fortes e até mesmo predispor ao câncer de colo retal. Como fazer o chá de Sene? Para fazer o chá, deve-se dar preferência às folhas verdes de Sene, pois possui um efeito mais ativo. do um organismo, especialmente quando comparadas a sua versão seca. Além disso, quanto mais verde for a folha, mais forte será o efeito. Ingredientes. 1 a 2 gramas de sopa de folhas de sene, 250 ml de água fervente. Modo de preparo. Colocar a erva numa panela ou xícara, acrescentar a água e deixar repousar por 5 minutos. Esperar esfriar um pouco e coar e beber duas a três vezes ao dia sem adicionar açúcar. Esse chá só deve ser usado até a melhora dos sintomas de prisão de ventre ou por até 3 dias consecutivos. Embora o chá seja uma opção prática de consumir sene, essa planta também pode ser encontrada sob a forma de cápsulas, que podem ser vendidas em lojas de produtos naturais e algumas farmácias e que normalmente são ingeridas na quantidade de uma cápsula de 100 a 300 miligramas por dia. Idealmente, o CN só deve ser utilizado por orientação de um médico, fitoterapeuta ou naturopata até um período de 7 a 10 dias consecutivos. Se após esse período a prisão de ventre se mantiver, é aconselhado consultar um clínico geral ou um gastroenterologista. O chá de sene ajuda a emagrecer? O chá de sene é muitas vezes utilizado popularmente durante os processos de emagrecimento. No entanto, essa planta não tem qualquer propriedade que ajude na queima de gorduras, sendo que o seu efeito na diminuição de peso apenas está relacionado com o aumento da frequência de evacuações, além da inibição de absorção de água, o que evita a retenção de líquidos. A melhor forma para emagrecer definitivamente é através de uma alimentação saudável e de prática regular de exercícios. Possíveis efeitos colaterais O efeito laxante do sene está ligado principalmente à sua capacidade de irritar a mucosa intestinal, o que faz com que os movimentos do intestino sejam mais rápidos, eliminando as fezes. Por esse motivo, o uso de sene, especialmente por mais de uma semana, pode trazer vários efeitos colaterais indesejáveis como cólicas, sensação de barriga inchada e aumento da quantidade de gases. Além disso, algumas pessoas podem ainda apresentar vômitos, diarreia, aumento do fluxo menstrual, hipocalcemia, hipocalemia, má absorção intestinal e diminuição das hemoglobinas no exame de sangue. Quem não deve usar? O CN está contraindicado em casos de hipersensibilidade ao sene, gravidez, lactação e em crianças menores de 12 anos, assim como em caso de oclusão intestinal enterite, apendicite aguda e dor de estômago de causa desconhecida. Além disso, o Sene não deve ser consumido por pessoas que estejam tomando remédios para o coração, laxantes, cortisona ou diuréticos e o seu uso não deve ser superior a 10 dias consecutivos, já que pode causar vários efeitos colaterais e aumentar a predisposição ao câncer coloretal. Por isso, antes de fazer o uso do Sene, é importante buscar a orientação de um médico para evitar as possíveis complicações. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal. Canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.